Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que Adoro esse fundo. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é que é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da sua semana, hoje é o dia de canonizar. As suas teorias, sim, tudo que vocês mandam aqui se torna canônico A gente cria uma espécie de metaficção, inverte tudo que o autor está escrevendo E daqui só sai coisa séria Então, quer mandar suas perguntinhas aparecer aqui no vídeo? É bem simples, os links estão aqui na descrição só entrar aí, deixar sua perguntinha e vamos lá Tirar essas dúvidas, duvidosas João Davi Tavares, uma teoria sobre a origem das frutas, talvez o Joy Boy do passado do século perdido tenha sido o primeiro usuário da voz de todas as coisas E naquela época ele tenha escutado as vozes e os desejos das pessoas do reino antigo e com base nisso ele criou as frutas Ou seja, as frutas não teriam surgido apenas pelo desejo e sim criadas por alguém que tenha escutado os desejos delas Pra mim faz muito sentido João Davi, acho muito legal a sua teoria da origem das frutas, só que tem um pequeno problema como é que surgiu a voz de todas as coisas? Foi do nada, assim? Um dia ele acordou, hoje estou escutando a voz de todo mundo. Então eu tenho que ver como é que surgiu esse, esse poder da voz de todas as coisas, que eu acho que sim, vai ter uma explicação, não é uma coisa apenas jogada pelo autor, afinal, é, não é apenas os Ds têm esse poder, como também o Mobonosuke e tribo dos Três Olhos, eu acho que é uma espécie de iluminação realmente ligada às divindades, tá bom? Já gosto de falar pra vocês que as famílias de Wano tem alguma coisa relacionada com as famílias de originais, então assim, é legal, talvez realmente Joy Boy, Nika, Deus do Sol tenha concedido esses desejos em tornar tudo, tudo isso em frutas, porque o poder de Nika é o poder da imaginação, tudo que imagina se torna possível e seria interessante com a voz, todas as coisas, Escutar tudo, inclusive eu acho que a voz de todas as coisas vão, vai ser utilizada no final da série pelo Luffy Para ele avisar o mundo sobre o amanhecer Porque eu gosto de sempre lembrar vocês, lembra dessa, dessa trinca aqui A Shirahoshi, Poseidon, ela consegue conversar com os Reis do Mar Por isso né, o Mar Mancestral Mas tem o Momonosuke que é o único que conseguiu falar com os Unisha O Luffy não conseguiu, só escutar Olha a coisa curiosa só que o Luffy pode ter o poder de falar com quem? Com os humanos. E por que eu estou dizendo isso? Porque já vimos ele fazendo lá com a tripulação do Lau quando ele caiu no fundo do mar. Olha que coisa maravilhosa. Então cada um dos três pode ter uma espécie de voz de todas as coisas única voltada para cada tipo de ambiente. Um para o mar, um para os animais terrestres e outro para os humanos e todas as outras raças, tá bom? E eu mudei totalmente o assunto pra falar de voz de todas as coisas. Né? Mas só teoria é muito legal, tá bom? <risos> Bruno TV FF. Durante o filme Red, o Shanks utiliza a Haki em sua espada e a mesma entra em combustão. Será que é uma habilidade do Haki? Ter maestria suficiente pra utilizar um elemento? Pode ter uma combinação de elementos com o Haki? É interessante isso, né? Tem alguns poderes que são, entre aspas, inexplicáveis do mundo de One Piece, como o Red Hawk, as chamas do Luffy, que você pode colocar que é atrito do ar, beleza, mas... Como é que ele dois isso embaixo da água? <risos> Como é que ele acendeu um isqueirão embaixo d'água lá com o Red Hawk? Então pode ter uma combinação surgindo, porque tem outros personagens, tem os minks, né? Você tem essa coisa dos elementos, o Brook com aquele gelo do submundo. É a licença poética do autor de colocar esses elementos sem uma explicação, tá? Mas pode acabar que ele conecte algumas coisas. Shanks, em específico. Bom, One Piece Film Red, galera, lembrem... Foi feito para ter um impacto visual muito bom. Eu acho que talvez o Oda tenha falado assim, ó, coloca o Haki do Shanks na espada e acabou dando essa impressão que aquilo era chamas, fogo. Na minha humilde opinião, aquilo era puro Haki, como se fosse um revestimento do Haki do Rei do Shanks na sua espada. Porque não vimos nenhum tipo de queimadura sendo causado por essa espada. Tá, então eu acho que é somente um Haki Ultra Mega condensado. Esse é o poder do Shanks. Mas, se o Oda adicionasse a possibilidade de algum controle elemental com o Haki, seria legal. Temos alguns pontos já aparecendo na trama. Quer dizer, mais ou menos, né? Na novel do Ace, inclusive. Quando ele vai visitar o próprio Shanks naquela ilha nevada. Quando ele chega naquela ilha, por conta da mescla da sua fruta mera mera com o seu Haki do Rei, simplesmente para de nevar. Então... Tem essa combinação da fruta com o haki. Agora um elemento criado do nada. tá na licença poética. Tá em aberto. O Oda pode adicionar essas coisas com toda certeza. Temos que lembrar só que né, a série já tá no finalzinho. Eu acho que seria muito mais legal o Oda adicionar combinações de haki. Das tonalidades. Sabe igual ele fez com o revestimento do rei aqui. Mesclando com o armamento. Do que adicionar elementos. Porque aí as coisas podem acabar sendo um pouquinho de controle. Quanto ao haki. porque o haki... Já foi falado que é o poder supremo da série de One Piece, é sua vontade e tudo mais. Aí o Oda começa a adicionar mais coisas, as frutas se tornam obsoletas, não é verdade? Bruno Ferreira, você acha que vai aparecer frutas do estilo Katakuri para a Mestre Especial ou até mesmo Logias Especiais? Ou acha que o Oda catalogou a fruta do Katakuri para evitar um furo de roteiro? Bruno, eu acho que foi para evitar um furo de roteiro, afinal o próprio autor tinha dito que esta fruta era uma Logia, depois ele corrigiu e acabou criando essa espécie de classe de Paramécia Especial, que surgiu do nada, então, ou seja, ele não tinha nada programado, foi para fechar, tapar esse buraco, lembrando que Logias são elementos presentes na natureza, e como Katakuri tinha aquela coisa que beirava a inatingibilidade, quase uma intangibilidade por conta do Molti, Achávamos né, quando surgiu, nossa parece uma logia, tá estranha essa fruta, como é que uma Paramécia faz isso? O Luffy não consegue nem chegar perto, e é uma fruta parecida, eletricidade, tudo O Oda colocou como logia, mas opa, pera aí, é só elemento da natureza, e o Bolt, Bolt é um bolinho <risos> Então ele foi lá e corrigiu e colocou Paramécia Especial Quem ele pode colocar agora como uma Paramécia Especial nesse ponto, o único que eu vejo que se encaixa é o cara azul Aquela fruta dele que faz, né, bom de corvo. Pode ser a fruta da paramécia especial da pena. É, uma pena pode ser uma fruta, por que não? não? Acho que é uma zoa mítica do corvo, né? Porque o corvo tem todo esse misticismo no Japão. Mas o cara azul, eu sempre tive esse, esse quezinho, esse pé atrás que o Oda pode acabar surpreendendo. E não colocando como uma zoa mítica, colocando como uma paramécia especial. Mateus Tessaro, será que Insamar como Deus da Terra pode estar ligado com a geografia estranha do Muro de One Piece? Algo que eu achei interessante seria se ele ou ela possuísse uma fruta do Deus da Terra e sentasse no trono vazio governando o planeta Terra. Muito legal, né? Com a revelação do nome do Jay Garcia Saturno, muitas teorias surgiram. Convemos. Já nomeamos todo o Gorosei com nomes de planeta... <risos> Aí chega não tem ninguém né, com o nome de... <risos> Mas pode anotar que vai aparecer aí o São Fredo Mercury. É, o Fred Mercury vai aparecer. Porque o Jay Garcia é guitarrista. Então tem que aparecer o Fred Mercury. Mas lembrando que são teorias. De repente o Oda nem vai nomear nenhum outro dos Goroseis com o nome de planeta. Estamos indo longe demais. Mas eu tô contigo, né? Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai manter essas linhas de assim. E Insama poderia ser Gaia. Adoro essa linha. Trouxe pra vocês de primeira mão aí no vídeo de review o nome original de Insama. Agora é Deus da Terra... É legal esse ponto, né? A geografia do mundo de One Piece, muito simétrica. Eu acho que tem algo estranho com o mundo, tá? Então vai ter uma reconfiguração no final dela. O castelo de Mary Dwayne é chamado Castelo de Pangea. Foi perguntado ao Oda uma vez em um SBS sobre o nome de Pangea, do castelo. Se tinha algo a ver com aquele continente único do nosso mundo. Porque antes nosso mundo era um continente só chamado Pangea, se você não sabe. Depois houve essas rupturas e... Cada continente acabou surgindo. Então o é o nome desse continente primordial que era uma peça só. Foi perguntado ao Oda e como sempre ele esquivou. E quando ele esquiva de alguma pergunta assim, você sabe que tem algo atrás. Então o One Piece, o tesouro, o final da série pode ser uma reconfiguração do mundo, criando... É, o Pangea, esse continente único, juntando todas as ilhas, desfazendo a Red Line. O que seria interessante, combina com a temática e com todas as dicas já deixadas pelo autor. Então vejam como o mundo ele é simétrico, né? você tem a Red Line, a Grand Line, os quatro Blues. É muito estranho o mundo de One Piece, é impossível ser natural daquela forma. Cada ilha tem o seu próprio magnetismo, sua própria, seu próprio clima. Tem algo errado, não é verdade? Então isso é uma após ter algo a ver com isso. Pode ter, mas sabe o que também pode ter algo a ver com isso? Joy Boy, né? Se ele escondeu a última ilha, Loftail, para Insama não destruir com aquela arma dele, porque é só ele riscar no mapa e a arma dispara, ele precisava esconder a ilha de uma forma que ninguém encontrasse. Talvez ele tenha reconfigurado o mundo inteiro para evitar que Insama chegasse na última ilha. Tá? Então, é, cai, cai para esses dois lados. Por que Insama moldaria o mundo dessa forma? Pra ter o controle, pra manter o status quo. A Red Line divide, a Grand Line só entra quem é maluco. Então eles teriam o controle, eles conseguem manter uma certa ordem aqui. E indo pro outro lado, porque Joy Boy faria pra evitar que Insamao, Gaia, Deus da Terra, Mãe Natureza, conseguisse alcançar Left Tail e destruísse o que quer que estivesse lá, como Tesouro One Piece. Beleza? Vamos lá, eu vou expor aqui do nosso amigo A. Ah, sim, o nome dele é só A. Hehe. Sobre o despertar de Marco, a Fênix. Sabemos que a Fênix é uma árvore imortal. Zoas despertas têm uma regeneração alta. Agora, imagine uma fruta que já é forte por ter geração na sua forma desperta. Seria então a imortalidade do Marco, uma regeneração quase infinita. Ou ainda, as Zoas míticas poderiam dar poderes novos aos seus usuários. Além do que já foi mostrado com Luffy, tendo um poder de transformar o ambiente. Em Borracha, no caso do Marco, seria controlar chamas azuis e coisas relacionadas à classe Logia, dando ao Marco o poder de reviver. Muito interessante, né? O Marco... Ele também tem essa parte mais voltada para Paramécia, a fruta dele é muito estranha, parece uma combinação de Logia com Paramécia, com Zoan, apesar dele não ter a intangibilidade das Logias, ou inatingibilidade, vamos chamar assim, né? Porque ele acaba recebendo os danos e ele só se regenera, então ele tá mais voltado para uma Paramécia muito mais parecida com o Luffy, e o despertar dele seria algo nesses tons. Porém, meus amigos, já trouxe essa teoria aqui pra vocês, algo muito romantizado, muito bonito, que seria muito legal o Oda fazer. Poderia ter feito em um ano, não fez. O Marco, por ter a fruta da Fênix, ser o único usuário dessa fruta, porque ele é imortal. E, ah, como funciona isso? A fruta dele não renasce. Quando o Marco morre, ele volta a ser um bebê. A fruta continua com ele. Imagina só... Chegando num momento desse, em que o narrador diz, esse é Marco a Fênix, o único usuário da fruta da Fênix há mais de mil anos. Olha que coisa fantástica que seria, né? Então o Marco, ele vai, luta, ele morre em batalha, renasce como um bebezinho e vive sua vida novamente. E a fruta da Fênix nunca renasce. Até explica porque o Barba Negra não roubou essa fruta dele aí quando... Derrotou o Mark, porque ele não conseguia tirar Seria uma coisa muito legal, muito romantizada E um despertar pra lá de perfeito Pra essa fruta, não é verdade? JV81 Você não acha que o Zoro ficou muito desumanizado Pós Skip? As mitadas dele são legais e muito hypadas Mas sinto falta de momentos como dele tomando a dor do Luffy Ou ele chorando no Baratê por conta de ter pedido uma luta Atualmente a tripulação conta com uma rena Um homem-peixe e um esqueleto E é notável que o Zoro seja o menos humano da tripulação Qual a sua opinião sobre isso? É legal o começo de One Piece, porque o Zoro ele até ri né, tem muito disso, a fandom discute muito isso O Zoro ele não sorri tanto após o time skip, antes ele até dava umas gargalhadas altas E acabou mudando isso com o tempo, eu concordo com você, o Zoro ele sofreu isso Mas tem um, um porquê, o Zoro próprio diz que quando ele voltasse no time skip A partir de agora as coisas vão ficar sérias ele vai dar tudo de si Então no momento que eles estão da trama a história tem evoluído pra mais seriedade. Olhem o Luffy no país de Wano. Foi a maior evolução de caráter de personagem que qualquer um teve na série de One Piece. Olhem pra ele vendo as pessoas comendo restos, ficando com raiva. Então a série se tornou mais séria, não somente o Zoro. Pós-time skip, as coisas começaram a se desenvolver em um ritmo muito diferente do que era no início de One Piece. O começo de One Piece eu gosto de chamar de um, uma versão de Dragon Ball do Goku pequenininho aquela coisa bem descompromissada, que você dá risada, que você acha bobo, que você acha divertido. Só que o Oda ele realmente veio construindo o seu mundo para isso, para entregar para vocês a seriedade, as mensagens que One Piece tenta passar. Entendeu? Então, sim, a tripulação ficou mais séria. E isso também tem a ver com o tanto de personagens que Oda tem que lidar Beleza? Mas vai para esse caminho aí Que o mundo e a história está mais séria E não somente um personagem Nathan Santana, recentemente o Oda canonizou a trama de clonagem através da Stusser, temos suspeitas quanto aos outros clones, como o e até mesmo Ryuma Zero. <risos> mas e se essa trama for ainda maior e envolver insamar ou esmama para os mais íntimos? Sabemos que o tesouro de Mario apodrece rápido, me peguei imaginando ser In, não é um ser imortal, mas sim alguém que vem sendo clonado há séculos, esse corpo original é aquele que está nas câmaras frias. Vegapunk revelou que as várias de suas tecnologias são reutilizadas do que ele descobriu do século perdido. Então talvez nessa época a clonagem já era estudada ou até mesmo possível. Nathan, excelente pergunta. Insama poderia ter, estar sendo clonado por esses longos 800 anos? Acho muito difícil, afinal, Vega Vegapunk, essa era aqui é onde tivemos as descobertas científicas do Dr. Vegapunk. Já havia cientistas, tiveram aqueles que acharam o robô gigante, mas que não conseguiram replicar nada. E tudo veio com o Vegapunk estudando a tecnologia do Reino Antigo. Descobrindo sobre o fator linhagem tudo mais. Talvez lá no Reino Antigo sim, mas eu gosto de pensar que o Reino Antigo ele era altamente tecnológico, mas voltado para essa coisa de ficção, de robôs, de máquinas. É, inclusive, né, One Piece, para muita gente, para mim também agora... Acaba sendo uma espécie de reator que pode ativar algum núcleo ou gerar uma energia infinita. A energia que o Vegapunk tanto quer. Tá? Então não acho que o Isama foi sendo clonado durante todo esse tempo. Por mais longevo que ele seja, teria que ser aí muitas clonagens ainda até chegar nesse ponto. E não tem cientistas catalogados em nenhum momento que tenham descoberto ou feito as descobertas do Vegapunk. Porque se já existisse isso, o Vegapunk estaria roubando a pesquisa de alguém na é verdade? E ele está descobrindo as coisas que foram apagadas do século perdido. Então, eu acho que Insama é imortal. É alguém que sofreu a cirurgia perene. E é a melhor forma do Oda mostrar como a cirurgia perene funciona sem matar o Lau. <risos> não é? Ele tem que mostrar esse poder. Só que para mostrar agora, o Lau tem que morrer. Aí a galera vai ficar brava. Matou o Lau, um dos personagens favoritos. Então, por que não mostrar no passado o século perdido? Quem sabe, sei lá, o próprio Joy Boy. Alguém muito próximo de Insama, dando sua vida para tornar esse personagem imortal Valdomiro Neto já pensou na possibilidade De Insama ter comido a Verbo-verbo-nomi Porque In seria I am no inglês Aí ele teria o poder de incorporar Qualquer coisa, qualquer Poder, qualquer cargo E seria algo extremamente I am Depois de mama Temos I I am Lembrando, galera, que esses nomes né, são japoneses e nem deve ser o nome dele. Imu é pronúncia em japonês e o kanji utilizado para o nome desse demônio aí é de Buda. Sim, é o mesmo kanji de Buda utilizado para escrever o nome. <risos> I am Ismamba. certo? Pronto? Fechou? Perfeito! Mais um canon saindo aqui do vídeo <risos> para vocês. Júlio César Zomer, nesses últimos capítulos muito foi falado sobre clones. Cópias, essas coisas, teorias que agora todo mundo é clone de alguém <risos> Zori, o clone do Ryu, Barba Negra, clone do Zubac, o Evil, clone do Barba Branca Eu tenho medo do Oda realmente seguir por esse caminho Mesmo achando que, desses que tem, o único que ainda faça sentido é o Evil sendo um clone defeituoso Ainda mais sabendo que a Stussy realmente é um clone da Miss Será que veremos muitos desses clones sendo explorados? Júlio, o seu medo é real, é o meu medo também não gosta dessa coisa de clonagem sendo adicionada de uma forma descontrolada. É como eu já expliquei pra vocês, é como a viagem no tempo. O Oda já deu uma viagem no tempo muito legal, só vai pro futuro, acabou. Se ele meter viagem ao passado, ele vai estragar a série dele. É verdade, podem anotar isso aí. Essa coisa de clones, de adicionar vários clones também. Eu acho que é mais legal pelas teorias, pra gente se divertir. Ryuma Zero, que o Zoro é um clone defeituoso porque o cabelo dele é verde. Com <risos> como a fruta do Momonosuke. <risos> o Ive, eu acho que ele é o único clone realmente, um defeito. Talvez tenha sido gerado na própria barriga da Miss Bakin, Mas foi um estudo que ela fez porque ela roubou as pesquisas dos MADs. Agora... O Barba Negra é um clone do Zbeck, o Luffy é um clone do Roger, o Roger vai ser clonado, os Almirantes vão ser clonados, não, tá? Eu, eu confio bastante no Oda. eu acho que ele flerta bastante com essas coisas bem perigosas, mas ele já tem algumas referências de outras obras que acabaram perdendo a mão quando se adiciona esses tipos de coisas, Cito novamente aqui, Naruto, série fantástica, uma das minhas favoritas, mas quando você chega ali na guerra, o Edo Tensei, essa coisa de reviver todo mundo É um conceito legal? É um conceito legal, mas que tem seus diversos problemas que podemos ficar horas e horas discutindo Se o Oda for pro lado da clonagem, é a mesma coisa, e como você disse, até agora todo mundo é clone de todo mundo, tem clone pra tudo quanto é lado eu acho que no final vai ser somente o Eevee, o Oda não vai trabalhar muito isso Até porque ele tem o conceito da vontade herdada Um conceito muito legal de destino invisível Essas cordas mágicas que as pessoas herdam Então não tem sentido ter viagem no tempo, ter clonagem É uma série de piratas, é uma série que explora essa coisa da vontade do personagem, de superação Acho que vai ficar por aí, tá bom? Eu acho que vai ficar bem legal, ele sabe lidar muito bem com essas coisas Mas é a história dele, né? se ele decidir esse caminho fica complicado Vai ter, o Luffy é o clone do Roger? <risos> Nova, agora... Porque antes era o Luffy é filho do Roger né? Só passou uns 6 anos ali depois da morte do Roger pro Luffy nascer Aí tinha a teoria do, do Luffy ser nascer de 6 anos depois que o Roger morreu Não sei como, ginástica mental danada Agora o Luffy é um clone do Roger? Não é, galera, não vai ser um clone do Roger de forma alguma Nem se parece com ele nem nada, não é? Então acho que vai pra um caminho de vontade herdada Clones vão ficar apenas nas teorias, que aí sim são divertidas. E é isso, bastante pergunta respondida, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, mandem suas perguntas para serem canonizadas aqui. Aqui não tem teoria não, só tem coisa confirmada, então deixa aí nos links sua perguntinha e se você gostou desse vídeo também deixa o like, tá bom? Até a próxima meus amigos, valeu por assistirem.